Deixa eu tocar uma música pra você. Sim, Bastian, Venha, sente-se. Toque alguma música. Muito bom, cara É um bom momento O que você acha do solo aqui na Suíça? Do que Siria tem te contado? Porque ele tá dizendo que aqui é super fértil e tudo mais É... Mas essa não é a maneira de se olhar para as coisas neste momento. Até 2032, espera-se que 1.2 bilhão de pessoas irão migrar. Então, para onde elas irão? Onde quer que haja solo rico e água é para lá que elas irão. Você acha que você pode parar 1 bilhão de pessoas? Não, claro que não. Será uma bagunça total. Não importa onde você esteja morando. O importante é que o solo deve estar vivo. Sim. Para nós mesmos e para as futuras gerações. Muito obrigado pela canção. Obrigado. Maravilha.